Ah, demorou. Salve, Chamusca! Ele é nosso amigo, só enlouqueceu E é culpa minha, não posso ter medo Deixe pra lá, pois o Kevin é meu Vou fazer do meu próprio jeito Taco logo o fogo, queimando tudo que exista Metanosiano, compulsão evolutiva Eu planto e derroto os vilões de norte a sul É melhor correr de medo com o calor da chama azul O fogo controlado, eu já tô em erupção Não chame o pironita, você já tem um vulcão É aumentado? Só que não se regenera, mas pra que regenera? se a vitória já é certa? F. Top 10 friagens <risos> Esqueceu do friagem, mano É verdade eu, eu, eu ah, eu, o Deixa, deixa eu é que eu, sem, eu congelo, Se o inverno não chega mais cedo O meu calor vai ser seu tem a No formossauro Minha força aumentando Atirando, evoluindo E me superando Supremo, não temo Eu tenho o poder O que em um milhão de anos Pode fazer Kevin Levin, perdeu sua cabeça Sei que tem os meus aliens, mas eu sei suas fraquezas Mesmo com o meteoro, preciso ter razão Toda a capacidade de uma evolução ah, que isso? Só... Sou só um monstro cheio de defeitos Vou fazer do meu próprio jeito Tardo para uma criança, isso só piora enquanto eu estou crescendo Kevin e Gregor perderam o controle, eles podem ser fortes, mas eu sou o Supremo Agora eu sou o monstro que criou, eu não perdi isso, foi você quem quis Eu vou acabar com todo, seja como for, porque eu tenho os aliens do Omnitrix ah, o primata que acompanha ah, O gorila com aranha Aguente minha força ou ficar preso na teia Não pode fugir daquele que tem patas extras Eu venho sua batalha, minha força aumentando Podendo até mesmo, baterei um tetramando Se quiser me enfrentar, se preparem pro terror Um dia da caça, o um outro do caçador Pilau gigante com a força extrema, ainda maior, com essa a forma suprema, com a velocidade cada vez mais aumentada. Mesmo que ocorra, eu, eu não fujo da batalha, força elevada, isso é bem sério. Perante a mim você não passa de um inseto, custo evoluído, me chama que eu faço, e mais uma vez mando Vilgax pro espaço. Eco, eco, um, dois, três, além icônico Sou supremo, vai cair perante a um fim sônico Supremo mais forte, eu sou evoluído Recomendo que se afaste dos meus discos Sem multiplicação, com controle dos tom Do, do seu jeito, eu sei que prometi <risos> tá Mas irei fazer o certo E agora eu confesso Sobre aquela promessa, pois é, eu menti Tu precisa acabar aqui só um de nós irá sair ileso E eu jurei que não vou desistir Vou fazer do meu próprio jeito Isso é um grande fardo para uma criança Isso só piora enquanto eu estou crescendo Kevin e Gregor perderam o controle Eles podem ser fortes, mas eu sou o supremo Agora eu sou o moço que criou Eu não perdi isso, foi você quem quis Eu vou acabar com tudo, seja como for Porque eu tenho os aliens do homem 3 Tenho que provar que eu sou capaz Ele é nosso amigo, está se perdendo no coração dele Tem algo a mais? Vou provar, sou o supremo, sou o proteger. Toda essa culpa te enche de medo Eu sei que juntos podemos vencer E fazer do nosso jeito Perfeito, Daniel, olha, olha. perfeito eu tava muito adiantado? Não Eu tive que pausar duas vezes aqui Porque o Igrão, ele... Atrasou. Ele atrasou é... Nossa, velho, eu achei que eu tava adiantado pra caralho Não, não, não, e você vem, ficou perfeito Em minha defesa, durante o Friagem Que eu tô muito orgulhoso de quem fez Que me lembrou meu Macaco-Aranha mas em minha defesa, <risos> ap apareceu a bendita da propaganda na hora do friagem, aí eu tive que... Caraca. <risos> oh, meu Deus. Mano, Nossa, colocou o The Block, que frio, grão. Véi. Ih, já tá valendo, já? Já tá, deu... Um não, vier, não, peraí, peraí, peraí, peraí. Pera Ó, eu Sim, posso cantar a ponte o refrão dessa segunda parte? Pode. Pode. Pode. Pode. Beleza. Derpim, pausou em que segundo, meu filho? 24h39. Ó, o Luiz sabe. Peraí, peraí. É eu tô acompanhando aqui. Agora, chat, observem essa edição. Peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu, um meu Deus do céu. Observem. E 39, ah, né? Filho, né? Filho, Não, né? Deixa esse cara aí. É, é, é, é. Nossa. <risos> você tá ferrado, Luiz, tá ferrado. Não, eu falei, deixa o cara aí, ou seja, deixa ele fazer o trabalho dele, pense nisso. Hum, hum. Pronto, pronto, pronto. No Nossa, mano, a Gwen do Daniel, mano, perfeito, cara. Meu Deus. Não, só tem Gwen boa aqui. Só tem é Gwen boa. isso aí. Não, não, Gwen, ô, que isso. Ó. Não, que isso. Vou, vou isso, contar até 3, hein. Nossa, doei. Todo dia o Luiz no seio. Vou contar isso. até 3, hein, gente, pode isso. ser? Bora. Claro. Vai. 1, um, derpinho na né, gente no karaokê. Um, 1, 2, 3. Eu tô com o Derek. Eu tô com o Derek. daí. O oh Derek. Deixa esse cara aí. <risos> o Universo não vai ter medo algum. Sabe bem o nome de quem pode ser um milhão em um. Mais forte que o oceano, yeah. mano eu sou um orixano Nos mares frios ou até nos quentes Certeza que o mar não tá pra peixe, yeah. mano tô te afogando O quis é minha caça, vou acabar com a sua raça Pode me chamar de sua ameaça aquática Você não pode me deter, na água vou te prender E você vai se assustar a Gregor nunca vai ter toda a força e poder. No fim você vai perder e eu vou te afogar. Pode machucar a mim, Eu tô girando e não paro. É que soltar tartaruga aqui, mas você que vai se esconder nos casos sua mão. Ah. Sua mana não pode usar magia, espécie de sabedoria. desencana, yeah, desencana yeah. pois você já tá na mira. Vai perder pro Tartagira. é um calor tão intenso que ninguém aqui consegue aguentar. Podendo até ter a força equivalente a uma bomba nuclear. Eu tô muito quente, fora de armaduras. A parte de mim eu vou sofrer queimaduras. Você pode até começar a cachar, Isso aqui é energia, eu tô pronto pra lutar. Nada me segura sem radiação, mano. Isso aqui é bem pior que fogo. A força é pura. Já tô te queimando. Cuidado que talvez você saia morto. NIVERSO. Não vai ter medo algum Sabem o nome De quem pode ser um milhão Eu jurei nunca desistir Pois eu tenho o Omnitrix Eu sou famoso de norte a sul E eu tenho que proteger Belu Não voltar atrás é o fim para Vilgax Gax. wow É o fim para Vilgax Gax. fim para Vilgax Gax. Terremoto, eu tô morrendo, <risos> terremoto ter Eu tô caindo nesse Até eu tremer no final, eu te derroto E yeah. é, eu tô cavando Em minhas mãos, tô escavando Pode chamar o tenho O nível da terra, eu tô, ali, eu tô Eu tô saindo Eu tô, <risos> tô, tô um escapando Eu não sei, eu Vou explosão Já tô <risos> entrando <risos> você vai Não pere, não fere! Não vamos entregar pra Gregor! Defende o Red! Confusão em um C só, sem sorte! Eu só... sei que parece interessante sem sorte! Mas pode tornar isso bem chocante, cara! Você pode tentar, mas você não pode parar! Eu tô subindo além! Tenta me pegar! Eu tô sabendo toda a verdade! Sente só a eletricidade Eu sou bem mais que o um anfíbio Você pode me chamar de raio vivo Bonito. Universo, não vai ter medo. Algum sabem Um nome de quem pode ser um milhão em eu jurei Nunca desistir Pois eu tenho Eu tenho o homem sou famoso de norte a sul E eu tenho que proteger Não voltar atrás é o fim pra viu Gax, wow wow wow wow wow wow wow é o fim pra viu Gax, wow wow wow wow wow wow wow é o fim pra eu jurei nunca existir, pois eu tenho o Omnitrix, o famoso de Norte a Sul E eu tenho que proteger o bel Não voltar atrás É o fim pra Vilgax Wow. Wow wow. Wow, uau uau É o fim pra Vilgax Wow, wow, uau wow. Wow, wow. Uau uau É o fim pra Vilgax O Derby por que você colocou uma cena do armato durante o refrão, <risos> velho? Você me bugou todo! Ai, mano! Não, o Mazu é um fim pra vir o Gax. Aí eu vi o armato e falei, agora é pai a Rasa. Não, velho, a parte mais engraçada foi o grande. <risos> Aí ele chamou a. a...